E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini E sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um presentaço Que a minha amiga Carol Asma me deu Ela me deu mais lotes de DVD, sacolas de locadoras E algumas coisas bem raras Novamente Então eu vou mostrar nessa primeira parte Alguns filmes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 Apresenta Unboxing e Reviews De filmes e colecionáveis Ontem nos cinemas É isso mesmo pessoal A minha amiga Carol Asmo Novamente fez uma loucura Lá nas prateleiras dela E ela me deu mais presentes eu vou deixar aqui em cima no card os outros presentes que ela já me deu, que inclui esse livro que ela mesma escreveu e ela fez uma dedicatória muito legal, muito bonita aqui no livro. E para vocês conhecerem o trabalho da Carol, eu deixei aqui embaixo na descrição um link para vocês verem, baixarem os livros dela aqui embaixo. Vale muito a pena. Tá aqui o livro da Carol. Esse foi o primeiro livro que ela escreveu, editou, e tá aqui embaixo na descrição desse vídeo um link pra vocês conhecerem melhor o trabalho dela. E Carol, muito obrigado novamente, eu vou mostrar aqui uh, tudo que tu me deu dessa vez, um monte de filme, um monte de coisa, e eu falei pra ela, olha se se arrepender, é só falar comigo que eu devolvo. Vamos começar agora com os filmes em DVD, e já vai começar com o clássico. Do Alpatino Scarface. Olha só, pessoal, eu não tinha, por incrível que pareça, todos os filmes aqui que a Carol me deu, eu não tinha ainda na minha coleção. Algum outro, assim, eu tinha em formato diferente Blu-ray, alguma coisa assim. Mas eu sou louco e coleciono todos os formatos dependendo do filme. Começo com esse daqui do Scarface, a edição da Universal. Muito legal, bem novinhos. Ela guarda muito bem os discos, bem direitinho. Scarface. Seguindo aqui, uh, aqui eu tenho o filme Hobbit, uh, ela me deu também o box do Senhor dos Anéis, que eu vou mostrar na segunda parte desse vídeo, mas por enquanto fica aqui o registro do filme Hobbit na versão simples lançada, pela Warner Home Video. Que tomara que continue lançando filmes em DVD Blu-ray. Outro clássico pessoal, O Segredo de Benjamin Button. Esse aqui pela maquiagem, pelos efeitos vale muito a pena. Quem não assistiu já é também uma dica aqui do canal. E essa é a edição em DVD do filme muito interessante, muito legal essa essa imagem que eles conseguiram colocar aqui na impressão do disco. Seguindo aqui em frente, o grande Gatsby. Eu tenho essa versão em Blu-ray 3D, que tem uma capa diferente, tem uma capa holográfica. E agora eu ganhei da Carol essa versão tradicional em DVD, que vieram alguns extras, algumas poucas coisas. Mas eu vou guardar também aqui na minha edição. Veio também aquele negocinho da cópia digital também, que vinha ou ainda vem nos filmes da Warner, enfim. Tudo eu guardo com muito carinho. E claro, ela também me deu o clássico, olha só pessoal, ela comprou e ainda nem abriu a embalagem, tá lacradinho do Gandhi getsby o clássico daqui, com Robert Redford e a Mia Farrow, olha só, comprou nas saudosas americanas da época, que coisa estranha falar, na época que as americanas vendiam DVDs, é muito triste. Outro clássico que eu amo muito, já tem uma versão da trilogia lançada pela Continental, e agora eu tenho a versão em DVD do clássico do Sam Raimi, The Evil Dead, A Morte do Demônio. É isso aqui, pessoal, o pessoal que se lembra das americanas, inclusive ela comprou lá, tinha aqueles balaios maravilhosos por R$ 9,90, alguma coisa assim, vinha junto a uma revista. E essa edição vem com um monte de extras, vem muito recheado, e é muito legal essa capa aqui, que lembra muito, é muita nostalgia. Enfim, eu também tenho o remake. Aqui eu tenho esse filme em Blu-ray, e vou ficar com essa edição em DVD, porque a capa é totalmente diferente, é, os loucos não entendem, do Diário de um Adolescente, que inclusive é outro filme que eu recomendo, porque tem Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg, e a Lorraine Bracco fazendo o papel da mãe dele, muito legal. Essa edição é da Flash Star, lançada também em Blu-ray. Seguindo aqui, eu tenho o diário de Anne Frank, eu não assisti o filme ainda, coloque aqui embaixo nos comentários, para ver se é legal o filme, eu não assisti, é um clássico, mas nem todos os clássicos eu assisti, lançado aqui pela Fox. Olha só que bonito. Esse disco aqui com a silhueta, que legal essa arte aqui, bem interessante. Seguindo aqui, uma indicação aqui da produção do do Duarte, Rebelde RBD, Tour Generation, RBD ao vivo. Esses DVDs, tudo que é coisa de RBD, pessoal, é bem raro, inclusive esse daqui é uma das, das raridades que a Carol uh, guardou com muito carinho e claro, com certeza eu vou guardar. E tá aqui, inclusive veio um encartezinho dele, original, direitinho, bonitinho E vou colocar aqui na minha coleção O próximo filme, Sniper Americano Olha só que legal, o filme ganhador de Oscar Nessa edição bem simplesinha da Warner Mas muito legal a capinha Que vem junto aquele coisinha da, da cópia digital E aqui o padrão Warner do disco preto E o título em branco Seguindo aqui, vamos para a parte do suspense de Hitchcock. Não conhecia essa edição em DVD, uh, Chantagem e Confissão. Uh, muito interessante, eu vou descobrir, não conheci esse filme, falando a verdade. É um filme em preto e branco, le legendado e lançado pela Usa Discos. Essa empresa eu conheci mais pelos títulos que eles disponibilizavam no Carrefour. Tinha muita coisa lá mesmo. Não sei se foi comprado lá, mas a Usa Discos tinha na multishop aqui de Porto Alegre, nas lojas Carrefour, enfim, é, é, só, é, é nostalgia, né, pessoal? Esse canal é pura nostalgia. Voltando para o Hitchcock, número 17 também pela Usa Filmes, né? Usa Discos, que é a mesma uh, empresa que lançou. Eles devem ter lançado uma coletânea legal em DVD. Está aqui o número 17. Acho que eu não abri esse daqui, não abri tá aqui os dois aqui do Alfred Hitchcock seguindo aqui para mais DVDs Janela Indiscreta com Christopher Reeve também confesso que eu nunca assisti a maioria dos filmes aqui que a Carol me deu eu vou fazer sessão de cinema porque eu nunca assisti mesmo o suspense aqui do final dos anos 90 lançado pela a cine caras diferente das fitas VHS pessoal os DVDs da videoteca caras têm qualidade seguindo aqui essa edição dois em um também que eu não conhecia dessa distribuidora que vem Sherlock Holmes e vem Hitchcock no mesmo disco Olha só que interessante dois grandes grandes sucessos em um DVD que maravilha Olha só que interessante esse disco aqui que veio dessa forma aqui Deixa eu pegar o foco que veio dessa forma ah, veio a impressão aqui no centro. Nunca tinha visto um disco assim com impressão aqui no centro. Muito interessante para poder identificar o filme. Outro que eu já tinha o um cartaz da minha coleção, já tive VHS e agora eu tô, estou tô com os DVD, é uma saída de Master também com Mark Wahlberg. Não assisti o filme ainda, mas essa capa me lembra muito, me chama muita atenção. Enfim, pelo amarelo, pelas fotos. E tá aqui o disco que faz... Uh, né, menção ao filme. E falando em Mestre, temos aqui Golpe de Mestre. Olha só, outro clássico também com, com o Redford de 1973 numa edição com bastante extras, então, inclusive lançado pela Universal. E claro, né, pessoal, Oscar, né? Tem sete, sete Oscars, é né? mole o que é mais. Tá aqui dentro, eu adoro essas, esses estojos que vêm com essa... Essa, essa, esse acabamento aqui brilhante, acho muito bonito também, valoriza bastante aqui na coleção, vou deixar aqui para não cair, mais filme de Mark Wahlberg, acho que a Carol como eu também é fã do Mark Wahlberg, tem bastante filme dele eu também tenho bastante filme dele aqui na coleção, inclusive o medo que é um filme que está para ser relançado em Blu-ray, olha só que legal, essa, essa aqui também não assisti, Quatro Irmãos, e já vai para a pilha dos assistidos. De vamos dizer, sendo assistidos. Falando em clássico, pessoal, olha só que achado. Filme do Mélier, pessoal. Isso aqui é, o, é a história do cinema aqui nas minhas mãos em DVD. Isso aqui, pessoal, isso aqui até na, na época que eu estava estudando, era um dos filmes que a professora nos apresentou. Uh, em aula, no caso, a professora Gabriela, se estiver assistindo. Agora, graças a Carol, já tem esse filme na minha coleção, lançada pela Cult Classics. É aquele famoso Viagem à Lua, e tem vários curtas e vários filmes do, do Méliès. Que, para quem não sabe, Méliès foi um ilusionista que resolveu, digamos assim, filmar um dos truques de mágica, e como a câmera dele, na hora, travou, Uh, aconteceram, no caso, cortes e objetos apareciam e sumiam na tela. Ou seja, isso é o princípio dos efeitos especiais do cinema. Por incrível que pareça, uh, não existia computador, não existia nada, pessoal, não existia trucagem. Era o cinema arte, o cinema experimental. E essa embalagem aqui tem, claro, a foto de... O Viagem à Lua, olha só que linda essa capa, pessoal. O filme foi em preto e branco, mas claro, eles colorizaram aqui para essa capa. Que tem esse verniz muito bonito, nossa, valoriza muito a coleção. Está novinha novamente, valeu, Carol. Olha só que, que coisa assim, que, que, que coisa, que documento para guardar aqui na coleção, muito legal. Lançado aqui pela Cult Classic, da coleção Cult Classic, eu tenho, inclusive, alguns títulos e todos vêm nesse padrão. Esse aqui eu já conheço, mas nunca vi. Agora eu vou poder ver, com Half Ledger, Devorador de Pecados, a edição aquela da Fox. Olha só, em inglês, The, The Sinator. É, a mesma coisa, Devorador de Pecados. <risos> Traduziram tal qual do inglês. Seguindo aqui, Ned Kelly, também, da, lançado pela Universal Filmes, em 2003, tem alguns extras nessa edição. E tá aqui o Diskin, que eu também não tinha esse filme aqui na minha coleção. Vão colocando aqui embaixo nos comentários se vocês já conhecem esses filmes, se vocês curtem também. Christian Bale, olha só que maravilha, olha só, O Sobrevivente. Também não conheci esse filme, é de 2006. A capa é muito interessante, deve ser um filme de, de guerra misturado com ação lançado pela california filmes olha só que legal o sobrevivente naquele estúdio que eu gosto bastante vamos ver expectativas lá em cima que eu gosto muito de christian bale enfim tudo que ele que ele mira ele acerta o zodíaco olha só que interessante tem o rory colquinha aqui da família colquinha aqui o rory colquinha aqui Col, o zodíaco que é baseado em fatos reais Lançados aqui uh, pela Imagem Filmes. Tem até alguns extras nesses de Osodio. Seguindo aqui, A Última das Guerras, lançado pela Flash Star. E tem Kiefer Sutherland no elenco. Também confesso que eu não assisti, não conheço, mas com certeza vou dar uma conferidinha aqui. Vou digitar o disco para ficar alinhado. É esse daqui. E mais esse DVD aqui que é outro clássico de Pasolini né pessoal Saló ou 120 dias de Sodoma pessoal isso aqui é cinema arte isso aqui é para chocar foi feito para chocar e eu não tinha na minha coleção por incrível que pareça ainda foi lançado pela MGM também Uh, mas essa edição é a da Wave DVD também, que deve ter feito algumas coletâneas de alguns filmes importantes. Fim. Ou seja, esse aqui foi considerado um dos 100 melhores filmes do século XX. E um dos 100 mais assustadores da história. Ou seja, veja, confira e vai chocar, com certeza. Tire as crianças da sala. Mas no caso, tragam elas de volta quando chegar esse daqui da Pixar olha só eu, por incrível que pareça eu sabia que existia esses curtas mas eu nunca comprei em DVD e tá aqui o DVD dos curtas da Pixar né que a Disney comprou a Pixar e não só esse DVD bonitinho aqui dos curtas-metragens da Disney olha só pessoal e tudo que a é Disney é muito bem-vindo e veio também a o volume 2 olha só tem o volume 1 um e o volume 2 com mais outros curtas aqui algumas informações extras, estou mostrando até os dois para vocês verem, vamos ver aqui o disquinho do, da edição número 2, verdinha, e a edição número 1, um, vermelhinha, muito legal! Coloque aqui embaixo nos comentários se vocês curtem desenho, eu curto muito desenho. E falando em clássico, olha só, O Mágico de Oz, eu tenho esse filme em Blu-ray, Uh, a versão em 3D que eles converteram para 3D, muito legal inclusive E agora eu vou manter esse daqui que é o clássico na versão mais simplesinha Em DVD também, bonitinha essa capa, muito legal Com todos os personagens aqui na frente Olha só o disco fazendo, combinando aqui Botaram um baita do buraco com os personagens, normal Faz parte E aqui falando em Disney, o outro daqui, o Piratas do Caribe que eu também esse aqui eu não tenho também na coleção nenhum formato essa aqui é uma edição especial lançada pela Disney que veio em DVD duplo inclusive que olha só Carol eu já tinha isso aqui uh, aqui guardado comigo eu sempre guardo esses encartes que às vezes as pessoas jogam fora ou encontro ou vem alguns DVDs e eu acabo guardando e agora eu tô juntando os dois olha só ele ganhou a casinha dele como ele deveria merecer esses encartes. Eu comprei vários lotes de capas e vieram alguns encartes também. E agora vamos para os filmes em blu rays A Carol também me deu alguns filmes em Blu-ray. Começando com esse Piratas do Caribe, o acervo da Box Video que era uma locadora aqui de Porto Alegre, que inclusive encerrou suas atividades, como a grande maioria. E tem esse DVD aqui. Uh, da, delas Da versão simples, vou até mostrar aqui A capinha, sempre gosto de mostrar Eu gosto quando eles colocam essas fotos Assim, é muito legal Piratas do Caribe, esse seria o quarto Filme da série Lá com o Johnny Depp Esse aqui eu já tenho DVD Mas vou manter porque Esse aqui é Blu-ray Do Sucker Punch. Sucker Punch Enfim É Zack Snyder da direção e eu confesso que eu não assisti o filme ainda, já vou assistir direto, lógico, no Blu-ray, com total qualidade de imagem. Veio esse encartezinho aqui com a, com a versão digital, acho muito legal, eu sempre guardo, por mais que perca validade, uh, eu sempre guardo isso daí. Enfim, o próximo título em Blu-ray é esse aqui, Lincoln, eu também tenho ele em DVD, eu acho que a capa é um pouquinho diferente, mas segue a mesma linha do preto e branco. E agora eu vou assistir o filme com total qualidade no Blu-ray, que foi lançado pela nossa saudosa Fox. Uh, mais um aqui, só que da Warner, Gran Torino, com o Clint Eastwood, um filme do Clint Eastwood, dirigido pelo Clint Eastwood. É muito Eastwood. Aqui, Gran Torino, coloque aqui embaixo nos comentários se vocês também curtem o Clint Eastwood dirigindo filmes inclusive eu curto bastante e o último filme em blu-ray é um blu-ray 3d que eu amo muito 3d todo mundo já sabe e tá aqui o anjos da noite eu tenho esse filme em dvd normal lógico e agora eu vou poder assistir com os efeitos especiais em 3d vamos ver se esse filme foi convertido se ele foi filmado em 3d que tem uma grande diferença mas 3D sempre muito bem-vindo na minha coleção, visto que agora É muito difícil, quase raro Lançarem alguma Coisa em 3D E está aqui o filme E o que vocês acharam dessa Pequena amostra? Vai ter uma Parte 2 onde eu vou mostrar os boxes de DVD, as sacolinhas de locadora sim, ela me deu um monte de sacolinha com os nomes dos filmes quando na época lançavam em vídeo e também algumas edições especiais da Isto É, que vem com aquele, com aquele encarte, com um livro bem bonito e colorido. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de dar uma passadinha aqui embaixo no link que eu deixei para conhecer o trabalho da Carol. Novamente eu te agradeço por mais esses presentes. Estão todos aqui guardados na coleção e eu vou mostrar, claro, os outros que tu me desses também. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição.